Olá estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam aproveitando o conteúdo, aprendendo, o conhecimento é sempre importante. Hoje nós vamos trabalhar, continuando com o módulo, com a disciplina de fundamento das mídias sociais digitais, o nosso módulo derradeiro, o módulo 3, que fala um pouco sobre as mídias sociais e digitais, a relação delas com o marketing, com a área de marketing e administração. Nós vamos encaminhar a questão para alguns assuntos mais específicos. A gente abordou de forma geral na abertura do conteúdo e agora nós vamos complementar é, esse conteúdo, texto de base, a primeira aula virtual que nós temos, com um aprofundamento sobre esses primeiros aspectos que envolvem essa, essa esse módulo, especificamente falando. No módulo 3, unidade 1, a gente vai trabalhar sobre as redes sociais e o marketing de forma geral nessa relação, depois tipo, a gente foca um pouco mais em algumas ferramentas específicas. O que a gente tem como fundamentos? Né? Entender é, redes sociais, a relação delas com o marketing, é a base, né? como eu costumo dizer, quando a gente fala em disciplina de fundamentos, é como alguém vai construir uma casa. Né? Quem, quem já construiu uma casa, né? ou, ou como dono da casa, ou planejando, ou, ou furando uma broca, né? como batendo concreto na mão, como a gente falava antigamente. Na minha casa, por exemplo, a experiência, é, a primeira casa que eu fiz, eu fiz junto com o meu sogro e meu pai, para fazer uma contar uma história, né? storytelling, né? contando histórias, a gente fez a fundação dela na mão, né? as brocas furadas na mão ainda, e o concreto, e as vigas, e o ferro. Então, isso são os fundamentos. Então, essa disciplina de fundamentos que a gente tem de mídias sociais, digitais, contei essa historinha para vocês entenderem o que é fundamentos. Meu sogro falava, meu sogro que é pedreiro, falava, vamos fazer uma viga bem feita, para casa não ter problema de rachadura. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma estrutura bem feita, para que vocês tenham bons fundamentos para quando chegar as disciplinas que estudam sobre temas específicos, né? Que aprofundem o marketing de alguma forma, que aprofundem sobre o digital influencer, sobre algumas técnicas específicas, vocês saibam de onde essas coisas vieram, esses conceitos vieram, para ter mais consistência no entendimento das próximas unidades. Então, o fundamento é fazer a base, fazer o, o, o, a preparação do terreno para o que vem depois, Ok? O que são né, as mídias sociais e redes sociais? A gente faz sempre essa busca da espiral do conhecimento, né? o conhecimento que vai e volta, a gente retoma, né, que as redes sociais podem ser consideradas o quê? Um subconjunto das mídias sociais, como a gente disse lá no início. Então, aqui eu retomo para a gente fazer esse gancho. É, Com o tempo de forma específica, o site de relacionamento. A gente tem vários sites, diversas especificidades que nós já comentamos, não vou retomar aqui, mas a gente tem um foco aqui. Nesses sites, as pessoas, quem estão nos sites de relacionamento? As pessoas comuns, que são os consumidores. Todos nós somos consumidores de algum produto. Então, as empresas que vão vender produto e serviço, elas vão buscar onde encontrar os consumidores e clientes, os usuários de informações. No site de relacionamento, nas redes sociais. É ali que elas vão buscar as pessoas para atraí-los para suas redes, desculpa, para suas mídias sociais digitais, para seus sites, para suas plataformas de venda. É ali que ela vai captar esse usuário/consumidor/cliente. Barra barra de forma orgânica transformá-lo ele num é cliente fidelizado a essa empresa, um divulgador da sua marca como a gente vem falando. E essas mídias sociais são compostas pelas redes online, né, pelas formas online de comunicação. Então é a revolução da comunicação. A gente comentou, né, é, os wikis, os blogs, microblogs das empresas são as mídias. E as redes sociais é aquelas que vão lá como tentáculos, né, vão captar, né, buscar esse usuário, esse é, Consumidor-cliente e trazê-lo para suas mídias sociais, para fazer futuras vendas. A ideia é essa, né? Construir um relacionamento, estabelecer uma, uma conexão para conseguir fazer o o um objetivo da empresa, que é obter lucro vendendo algum produto ou serviço. É, se esse for o fim da empresa, né? se for uma ONG e outra finalidade da organização, ela tem outro foco específico, né? atrair colaboradores, benfeitores para a sua obra, mas se for uma empresa que vende produtos, ela quer vender produtos, então ela vai atraí-los para as suas mídias sociais, para o site da empresa, é, para os seus vendedores, para os seus chatbots, para fazer vendas automáticas ali, para que eles consigam vender o produto, essa que é a dinâmica que se espera é, é, dessa conexão entre mídias sociais e redes sociais. Já em relação a mídia sociais e marketing, né, a gente fala sobre a definição de costa, né? ele argumenta que as velhas formas de fazer marketing se transformaram sensivelmente, e se transformaram realmente, né? essas transformações refletem o que? Esse fortalecimento dos canais de comunicação digitais, via mídias digitais, e a evolução da interação para o estágio, o estágio que Jenkins e o define como mídia propagável, a gente já deu essa pincelada na aula geral, e o que é essa mídia propagável que Jenkins e Ford falam, citados por Costa, que é o nosso texto base, o conceito de pro pro propagabilidade, é um trava-língua, né? propagabilidade, se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil a circulação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros. As estruturas econômicas que sustentam ou restringem a circulação aos atributos de um texto de mídia que podem despertar a motivação de uma comunidade para compartilhar material e as redes sociais que ligam as pessoas por meio de trocas de bytes significativos. Então, essa propagabilidade, como o Jenkins comentou, e lá a gente citou de forma objetiva como boca a boca digital para a gente gravar, é isso, né? utilizando as redes sociais de trás para frente agora, eu utilizo as redes sociais como esses captadores dos usuários, para que motive-os a participar, Desenvolva nesses, nesses, sensibilize esses usuários, futuros consumidores e, e clientes, a terem interesse pelo meu conteúdo e atraídos pelo meu conteúdo e a, sejam atraídos também pelo produto que eu vendo e pelo serviço que eu presto. Então, esses recursos técnicos tornam fácil essa, é, tornam fácil, não falar fácil, não tem nada fácil em gestão de negócio, né. é sempre um grande desafio que todo mundo está buscando fazer isso, então tem uma competitividade, né? uma concorrência, várias empresas querendo fazer a mesma coisa, né? atrair clientes nessa esfera, nesse meio, nesse ambiente das redes sociais, mas elas buscam atrair isso através dessa estrutura tecnológica é, para gerar um benefício econômico para a empresa. Então se propaga, é, a, por meio desses recursos técnicos, essa circulação do conteúdo, é, buscando atraí-los e gerar futuros, é, impactos positivos para a minha empresa, né? relacionamento com a minha empresa, conexão para que eu consiga é, vem, fazer vendas futuras de forma orgânica e natural por esse é, consumidor, esse cliente, que já se tornaria um fã da minha empresa, um advogado, alguém que conhece a minha empresa, alguém que é, tem interesse em divulgar a minha empresa de forma gratuita, muitas vezes, quando ele curte, quando ele compartilha, quando ele comenta sobre o produto que eu estou vendendo. Sobre as mídias sociais digitais, o marketing, né? É, James B. Ford também se refere à mídia propagável como um termo, como a gente comentou, né? agora a definição específica. Né? O exponencial marketing boca a boca, que ocorre via mídias sociais. É, é, nossa, a Costa traz traz essa, essa classificação. Né? Todos aqueles que interagem no universo das mídias sociais, potencialmente, passam a desempenhar um papel relevante e vital no compartilhamento dos conteúdos midiáticos. Então, eles compartilham conteúdos midiáticos nesse meio social, e eles interagem, então tem uma troca de todos os atores sociais nesse ambiente digital. A empresa compartilha, produz conteúdo, os consumidores também produzem conteúdo e compartilham curto, então é um ambiente de democracia, de circulação da informação. A, a, as pequenas empresas, por exemplo, têm acesso a essa informação, a circulação de conteúdo, a publicação de conteúdos, que na mídia offline tradicional, como lá no final do século XX, 80, 90, principalmente final dos anos 90, nos 2000 também, início ali, ela era a, a mais potente, a mais é, utilizada forma de, de divulgação e veiculação de propagandas, por exemplo, e que era inacessível a pequenas e médias empresas. Hoje, com as redes sociais, você consegue circular essa mídia de forma muito mais econômica e mais barata. É, uma definição, né, citada imposta também, é, de Jenkins e Ford, comenta sobre as decisões cotidianas, que muitas vezes triviais, que cada um de nós toma sobre o que retransmitir, com quem compartilhar, e o contexto no qual compartilharemos aquele material estão fundamentalmente alterando o processo de como a mídia é circulada. Então, o, o, o modus operandi, ou seja, o caminho que a mídia circula, não é mais o caminho convencional, como a gente observava antes, de uma via de mão única, só a, a rede TV, ou o jornal, a revista, ela produz o conteúdo e a pessoa só recebe, sem uma interação, sem uma troca, né? não tinha como você curtir uma propaganda, você podia gostar ou não, você ia comentar no ônibus, ia comentar na firma, né? no trabalho, na empresa, na escola, na universidade, mas isso não tomaria uma propagação que toma hoje nas mídias sociais. Se você gosta, se você tem uma boa experiência, você comenta, se você não gosta, você vai num site específico e reclama sobre aquela experiência que você teve com a empresa. Ah, atrasou a entrega, então, esse relacionamento é fundamental com o consumidor nas redes sociais, porque é uma nova forma de se relacionar com esse cliente, com esse consumidor, com esse usuário da informação. Todos nós podemos circular a mídia, né? produtores receptores, uma hora a gente pode ser um receptor, mas quando eu faço um comentário eu também produzo um novo conteúdo em cima daquele conteúdo, né? que gera uma outra dinâmica da empresa buscar também uma resposta para aquele problema, tentar equacionar. Sobre as novas formas de circular o conteúdo, né, ainda numa definição de costa, a gente tem nesse conteúdo que é, essa premissa de participação contínua do público na geração no compartilhamento e na transmissão de conteúdo é uma das principais diferenças entre o que se vive na contemporaneidade, que são os dias atuais, e o que acontecia na chamada era industrial, período anterior, né, o termo aplicado ao período em que predominavam os meios de comunicação de massa. Então, essa forma de produzir, transmitir, compartilhar, curtir, interagir, se conectar com o conteúdo, é, participar do processo criativo é, e continuar, continuado, né, porque a empresa não faz uma divulgação e fica estática, né, ela é dinâmica, ela vai sendo é, atualizada conforme essa mídia é circulada, conforme ela, ela viraliza, conforme ela cai nas graças das pessoas ou não, conforme um comentário bom ou ruim é feito. Então, isso gera impactos para a organização, para a imagem dela. A gente tem uma, uma definição sobre essas eras da evolução da informação e comunicação. A primeira é, a era industrial, a era do domínio da comunicação em massa, a era da TV, do jornal impresso, da revista impressa, apenas do rádio. A Web 1.0, que é a segunda faixa né, dos anos 90, que é o início ali, quando tem a transição, né, no mundo da né, globalização, aquela do mundo de Berlim, a, a, no Brasil, o né, Código de Defesa do Consumidor, as pessoas... Cons ficam mais informadas, mais conscientes sobre seus direitos. Elas querem buscar direito elas querem buscar informação, elas querem exigir seus direitos. Elas têm uma acessibilidade à, à internet ainda tímida, né? Restrita ainda à, à universidade, a centro de pesquisa, ao meio militar, né? Bem, os computadores eram grandes, né? Nessa época, você tem os PCs, depois os personal computers, né? depois o notebook, depois o celular sem internet, depois vem o smartphone. Na, na sequência, mas nesse período ainda era difícil você ter mobilidade com a, com a, informa, com a comunicação, né? Você tinha informação, era estática, num computador, às vezes com a internet de escada, no início, né? No início dos anos 90, você pegava o fiozinho do telefone e colocava para conectar a internet, na né? chamada internet de escada, ficava aquele barulhinho, né? Não lembro como que era exatamente o barulhinho, mas conectando é, na internet, você tinha uma recepção passiva da informação para o do público, você só recebia informação você começa a interagir nas comunidades, aí no Orkut, no site de relacionamento, né, de fotos, troca de fotos, como já vimos em aulas anteriores, né, encontrar amigos da escola. Aí na Web 2.0, já nos anos 2000, virando já para o século XXI, você tem o início da participação do público, então já não é mais passiva essa, essa, esse relacionamento do público com, a, com as empresas, com quem produz conteúdo. Ela é. Mesmo que iniciado imperfeito, já tem uma interação das pessoas, das comunidades, nos comentários, nos blogs, ou seja, tem já uma participação ativa das pessoas. E a Web 3.0 surgiu em 2006 com a organização e utilização de forma inteligente do conhecimento disponibilizado na internet. A gente tem hoje, fosse seguir a mesma lógica né, de revolução tecnológica de Web 3.0, a gente teria hoje, né, o seguir a base do livro, mas a gente tem hoje análogo a isso, a gente tem hoje a indústria 4.0, né, que em 2011 é, você tem um boom da, desse, dessa, desse conceito com a conectividade, com a internet das coisas, com a inteligência artificial, que é um novo cenário que se abre também, a gente poderia continuar essa discussão a partir daí, né, com a hiperconectividade, é, é, com a, a convergência digital cada vez mais é, é, fina, essa sintonia, né? então você tem um outro estágio ali em 2011 que já continuaria que nem entra nesse nesse novo, novo, nosso texto de base aqui, mas já seria ali, a partir de 2011, né, é, com as discussões do Fórum, do Fórum Mundial, né, onde você tem é, é, uma... Klaus Schwab, autor, né, que fala sobre isso, se não me falha a memória, mas sobre já a indústria 4.0 e sobre a revolução tecnológica que ocorre nesse período, era última década para cá. Então, são várias evoluções dentro do mesmo contexto. O conceito, é, para a gente finalizando essa primeira, primeira aula, né, dessa unidade, esse módulo 3, melhor dizendo, é um conceito de socialnomics. É, Palma, né, citado em Costa, define esse conceito de socialnomics é, basicamente como aquele conceito fundamentado no que está criado no valor criado, desculpa, né, o conceito que está fundamentado é, no valor criado e compartilhado pelas mídias sociais e sua eficiente influência em resultados econômicos, políticos, de relacionamento entre outros. Então, é, seria esse aspecto novo gerado na economia pelo uso das mídias sociais e esse impacto na economia, na política, no relacionamento, ou seja, essa forte influência das mídias sociais, das redes sociais, por consequência, nesse mesmo contexto, nessas áreas específicas, simplificando né, o efeito boca a boca com os chamados também aceleradores digitais. Um subsistema disso é que no futuro, em vez de procurarmos produtos e serviços, eles nos encontrarão pelas redes sociais. Então, é uma nova forma, uma nova dinâmica, um novo paradigma, vamos chamar assim, econômico, político, social, de relacionamento educacional, é, com eh, as mídias sociais como uma mola propulsora desse processo, que influencia economia, política, relacionamento e diversos outros aspectos. a gente finalizar, a combinação, a né, revolução tecnológica e mídias sociais, cria é uma nova forma de se fazer negócio né, no tempo contemporâneo, né? eh, hoje em dia não dá para fazer negócio como era outros tempos atrás, a forma do marketing também, de como captar esse cliente, como encontrá-lo, como atraí-lo para suas mídias sociais, para sua empresa, para vender depois o seu produto de forma natural, o seu serviço, demanda novas estratégias. O consumidor é mais exigente, é conectado, tem mais informações, ele exige uma nova forma de comunicação e interação, não dá para ser mais como era antigamente, não é? Ainda se assim, tem panfleto? Tem. Ainda se assim, tem algumas outras formas de interação? Tem, porque muitas... Essa, essa, como a gente comentou em aulas anteriores, essa coexistência ela ainda vai ocorrer por algum tempo, mas que aquele folheto que eu entregue, físico, me remeta à minha rede social, por exemplo, ou seja, a conexão entre a mídia offline e a mídia online, isso que é importante a ter essa ideia, aquele folheto tem que me remeter lá para a mídia digital, para a mídia social da empresa, para a rede social, ou seja estabelecer a venda de forma natural, porque ele se interessa pela minha marca, pelo meu conteúdo, e esse marketing se torna né, numa escala ampliada pelas redes sociais, pela, pelas mídias sociais. O conteúdo circula mais rapidamente, a gente tem essa rapidez na, na circulação de conteúdo, e pelas redes sociais o conteúdo é acessível a todos que usam internet e redes sociais. Então, toda pessoa que tem um celular na mão, conectado com o smartphone, ele é um potencial produtor e receptor de conteúdo, ele comenta, ele curte, ele compartilha, e esse é o nosso novo é, usuário de, de conteúdo, cliente, consumidor do século XXI. A gente tem que estar atento para não perdendo de vista, para ter presença digital, para estar próximo dele de forma geral. É isso que a gente busca principalmente. Bem, alunos, bem estudantes, era, esse, era essa a nossa intenção para essa unidade. Espero que estejam aproveitando o conteúdo, nos encontramos e até mais. Bons estudos!